salve família beleza bem-vindos a mais um vídeo tudo bem com você bom família é, eu tô muito feliz aí de estar tentando jogar um game diferente eu ainda tô aprendendo mano cada dia eu aprendo um pouquinho mais aí no PC é, eu sei é difícil às vezes eu faço uma jogada bosta, mas o importante é se divertir tá ligado então mano se você gosta desse tipo de conteúdo mano e se você quer me dar uma força é se inscreve aí no canal beleza deixa aquele likezão maroto que ó topzinho ajuda muito a gente. E é isso, mano. Valeu. Esse vídeo que eu tô postando aqui é o seguinte, mano. Eu bati uma aposta, mano. Não, na verdade, foi eu fiz uma mandinga que deu certo, tá ligado? Eu falei, mano, se a gente ganhar, então, eu posto essa mandinga aí. E ganhamos. Então, eu vou estar tá postando, beleza, mano? Espero que vocês gostem do vídeo. A gente joga aí, simplesão. Legal mesmo. Mas é, é diversão. Vamos junto, beleza? Até a próxima aí, velho. Caralho, eu tô derretendo, retendo, bicho. Ô oh, tá ligado aquele litrinho de suco de laranja que eu comprei lá no açaí esses dias? Hum eu Tomei dois daquele hoje Mano, Meio eu, eu comprar um sorvete encontrei logo o William lá no... Puto, Augusto tá no áudio de jogo, eu não vou tá. ouvir ele lá, mano, pudeu Por quê? Porque eu bloqueei o áudio de jogo, seu cara Mano, por que que o Capcom tá colocando o bagulho no... no onde eu coloco os negócios? Ai ai, concentração é tudo, pai Ih, <risos> que porra de voodoo foi esse, irmão? Porra de voodoo foi esse, pai Bom, e se a gente ganhava, já que eu postei o voodoo Se a gente ganhava, eu vou postar o vídeo Não, mas reforça a porra aí Não, não, não, não Não, não, não, não Sai dessa, aí, pai O cara nunca fez essa play na vida Eu achei que ia é fazer um bagulho desse Não, mas eu vou... o voodoo nunca fez, cara Ô Fê, abre rotação aqui pra nós, por favor. Aqui, ó. Ô Mira, abre lá também. Nossa, isso aqui, velho. Olha o Tia. Tá bom, Tia. Tá perfeita já. Tem um Sled garagem, com a vida cheia. Levanta seu LP. Tô bugado. Tô subindo garagem, onde eu morri? Mano, é um V3, cara. É só não dar a cara. o Janela nas suas costas, mano. Você morre, cara. Aqui, ó. Ó. Rotate. Vai ir pra Rotate. Aqui, ó. Vai ir pra Rotate, ó. Tá a janelinha. Tá ali, mano. Nossa, como assim? Tá vendo pela rotação? Vou tomar minha aguinha. Pô, vou tomar vou minha aguinha. bem, jogado. Nossa. Nossa, isso é uma puta falta de... Quem vai você abrir sabe? rotação? Eu vou tentar abrir aqui a dois. Vou aparecer aqui, abre a rotação. Aqui, ó. Vou pingar pra você, ó. Aqui, ó. Abre uma aqui, uma aqui, e abre toda a parte de baixo aqui, ó. Qual a parte de baixo aqui, ó? Toda a parte de baixo aqui, ó. Toda essa parte de baixo, só pra ver o pé da pessoa. Ah, pode que ter um escudo ali, né? Então, se o cara pular, ele vai cair, então. Então fica marcado ali. Se ele mirar pra destruir a Frosch e mirar do pra baixo, você pega ele. Beleza. Se eu falar rushou pra você, significa que é suas costas, tá? O tiro É, mas o da segurou nas minhas costas. Tihra, tem aqui na janela, janela aqui. Errou! Boa, Boa garoto. garoto! Não, você pode destruir o alçapão agora só com quatro, tá ligado? Tá, beleza. usar quatro. Usa quatro em cada, tá ligado? Mas se for lá embaixo, né? Será que é dinheiro? É dinheiro. Agora eu vou o choque. O Jäger tá segurando o garagem, você disse, né? O Jäger tá. Tava a voltar, mano. Quando ele estremeu o drone, ele tava. É, eu não lembro qual que era pra soltar outro drone, velho. Nossa, de tá mim, Peguei. Pega o defuso. Peguei o o defuso. Planta. Ele oh. estava aleatoriamente aleatório. Oxi! Onde ele tava, mano? <risos> o cara ficou quietinho no bombe, mano. Que filha da porra! Que... que que, velho? Nossa, todo mundo até saiu. Essa vai pro YouTube. É <risos> O cara ficou quietinho, mano Nossa, o cara, o cara ia avançar. fazer ninja defuse, mano O cara foi tentar defusar, mas eu tava lá, velho Se fodeu É, promessa é promessa, não teve jeito, eu avisei Tive que postar, né, velho então é isso, tamo junto de verdade Se você chegou até aqui de coração, agradeço, mano Vai ter coisas melhores, eu vou melhorar, eu vou treinar muito, Eu vou fazer umas paradas aqui pra mim fazer umas gameplays legal, beleza? Então continua aí comigo no canal que isso fortalece demais E eu, mano, agradeço de verdade, beleza? Não se esquece de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui, mano Ó, não esquece, beleza? Ativa o sininho, beleza? Pra quando chegar vídeo na semana você falar assim Ó, ah, o Fernando postou vídeo e é GG Estamos juntos.